Olá, pessoal! Estamos aqui cumprimentando vocês, desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e durma com boas notícias, <risos> o que está muito difícil hoje, né? Vocês sabem que nós estamos em todas as mídias. Vocês podem receber um boletim nosso por e-mail ou por WhatsApp, se preferir. É só se inscrever. Né? Para assistir as nossas gravações, os nossos vídeos, se inscreva no YouTube, que é uma melhor visão do que assistir só no Facebook. Para sobreviver como jornalismo independente, nós precisamos da colaboração de cada um de vocês. Cada um de vocês que acreditam no nosso jornalismo faz uma subscrição solidária, uma assinatura solidária. Entra lá no Catarse né? e 10, 15, 20 reais por mês não vai quebrar você e vai sustentar o jornalismo independente. Se não gostar do Catarse, você pode ir pelo Paypal né? ou pode depositar direto na conta da editora. Tá? Eu estou hoje aqui né? com essa figura maravilhosa que é uma beduína palestina Sabe o que são os beduínos? O, os povos nômades do deserto né? veja que para ser nômade no deserto precisa ser muita gente né? precisa ser gente demais precisa ter muita fibra humana assim, não é fácil e essa, e essa mulher, brasileira, também, é economista, trabalhou por duas décadas no mercado de futuros e de capitais, desde que ela trabalhou nesse mundo do cassino global, das bolsas de valores, das apostas, né, do jogo financeiro. Ela conhece bem o que é o capitalismo e o capitalismo financeiro. Ela foi uma das primeiras né, a fazer pregão na Bolsa de, de Valores. Né. Fundadora da Aliança RECO, que é uma rede de cooperação né, comunitária sem fronteiras. E nós estamos tratando de integrar essa rede também né, com a nossa rede que é uma rede de colaboradores que suportam o Diálogo do Sul. Enfim, nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre economia. E como eu sou só um jornalista, né? jo, jo, jornalista é doutor em tudo, né? sabe tudo. Por que, que ele pode fazer tudo? Porque ele, ele busca as pessoas que sabem. O jornalista é bom por causa disso, ele não sabe nada, mas escreve sobre tudo porque procura as pessoas que realmente sabem e podem dar o recado correto daquilo que está acontecendo neste mundo e neste Brasil. Oi, bem-vinda, Amira. Bem-vindo, Paulo. É uma honra estar aqui com a Diálogos do Sul e com toda a equipe nesse bate-papo. Então, estão dizendo que estão retornando o desenvolvimento, que a economia começou a andar. Olha, né? E, e todos os indicadores que eu que eu vejo aí ainda ontem eu estava olhando os indicadores do, do IBGE e, e da... como é que chama? Bom, depois eu lembro aí. Mas todos os indicadores indicam o contrário. Eles disseram, por exemplo, que houve o incremento da venda, nas vendas do comércio de fim de ano. Ó, todo fim de ano há um incremento de venda por causa do Natal. Né? Sempre aumenta. Mas este ano, quer dizer, fora daquele eixo da 25 de março, onde vem gente do Brasil inteiro, né? fora daquele eixo, todas as lojas entraram em prejuízo. Não houve crescimento nenhum. Se pega a produção industrial, nunca a produção industrial foi tão baixa no país. Nós estamos em níveis de 1961 em relação à indústria PIB. Não dá nem 35%. A participação da indústria no PIB, é um negócio. não tem mais indústria. E as indústrias que têm não geram riqueza. É, é, é, produz, vende, tem lucro, o lucro vai para fora. Porque são todas montadoras estrangeiras. Então, onde é que está o desenvolvimento deles? É, o que aconteceu no fim do ano foi a liberação do FGTS, de uma parte pequena, inclusive, porque a expectativa era de que se liberasse o FGTS em valores maiores, mas como a FGTS financia a habitação, seguraram para não liberar o caixa. A liberação de uma parte do PIS, né? o 13 terceiro salário. Então, em fim de ano, o pessoal compra. O que aconteceu foi isso, houve um, um pico no fim do ano por conta desses três fatores. Mas isso daí, quando a gente fala em pico, em bolsa, a gente diz que vai para cima depois desaba, porque na verdade... Isso não se sustenta. Esse dinheiro que entrou é um dinheiro efêmero, ele é curto. Ele é um dinheiro de curto prazo. Ele deveria ter sido usado para pagar dívida, porque nós estamos com o um índice de endividamento das famílias altíssimo. um nível de taxa de juros no cartão de crédito e no cheque especial é absurdo. Nós estamos vivendo a giotagem institucionalizada. O Brasil é o país que mais cobra juros do mundo. É impossível ter desenvolvimento com esse nível de taxa de juros, porque qualquer aplicação financeira rende mais do que produção, do que distribuição, do que comercialização, do que o trabalho, propriamente dito, que é o trabalho que as pessoas precisam. E o desemprego absurdo. Nós temos mais de 26 milhões de desempregados, dados conservadores, fora do, uh, uh, o alto índice de desalentados, pessoas que desistiram de procurar emprego, e subempregados. Que é informalidade, precarizados, é, com contratos intermitentes, com contratos part-time, trabalhando menos quantidade de tempo. 40% da população ativa. 40% da população ativa. E fora o, o, o drama de quem está desempregado. Eu estou vivenciando isso por uma questão até pessoal, de acompanhar esse processo e enfrentar isso aí. E posso dizer para vocês, é um absurdo o que estão fazendo com o desempregado. Estão coletando os dados dos desempregados, as empresas captam currículos, captam informações, mas para usar esses dados, de que forma? Para quê? Para a internet? Para vender os dados para as empresas venderem produtos? Mas vão vender para quem? Se vender, não tem como comprar, quem está desempregado não compra. Não compra, vende para quê? Para que ele precisa do meu dado? Né? Tem vagas anunciadas que ficam... Um, meses e meses, a mesma vaga, captando currículo, captando currículo, porque a vaga não existe. Aquela vaga anunciada é para captar o dado da pessoa, para ter o perfil da pessoa. É cruel com o um desempregado, é cruel com a sociedade e outra. Quem diz que, que a empresa que captou o dado, a agência de emprego ou a própria empresa, ela pode usar o meu dado como ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser com o meu dado, né? o meu dado cadastral, os meus dados cadastrais. Então, precisa-se... Olhar isso com mais atenção, inclusive eu acho que caberia aí até uma investigação e uma ação do Ministério Público do Trabalho sobre isso, porque parece que é um mercado do desemprego, se formou um mercado subhumano do desemprego, então a empresa captou o dado, negociou os dados e ela pega e faz... Com os dados, o que ela e, quer. E joga o salário... Para baixo, para baixo. baixo. Vai pressionando para baixo. Agora, eu já sou da opinião que o salário para baixo é a opção daquele que quer a vaga. Ela vai dizer assim, eu vou querer ganhar. A vaga é mil reais, você quer? Ótimo. Ou até aí, até aí, está para baixo, mas eu tenho a opção de dizer eu quero ou não quero. Eu faço ou não faço, né? O problema é quando aquilo nem existe, já está subavaliado... E se gera uma expectativa com esse trabalhador que acredita que possa vir a ter uma chance no mercado de trabalho e esse emprego não existe, essa vaga não existe. É uma informação que não está verdadeira. É como houve divergência entre os dados coletados pela, pela, divulgados pela imprensa sobre a quantidade de negócio que ocorreu no comércio e a associação dos shopping centers dizendo que não venderam tudo aquilo que foi dito na mídia. Então começa a ter divergência de informação e de dados também. Não houve toda essa venda, é como você mesmo colocou, Paulo. Até que ponto também o que foi vendido é, não virou endividamento? Porque as pessoas também são movidas a sentimentos. Não dar um presente de Natal para criança quando a família está desempregada, para ela é um processo mais depressivo e doentio, mais complicado, do que ela ficar com a dívida. Se ela já tem uma dívida, ela fica com é, três. Ah, não não vai vou deixar o de, meu filho ficar infeliz isso. nessa data. É assim que tem a cabeça das pessoas, é nessa direção que as pessoas pensam. E eles continuam insistindo né, no modelo fundado na agricultura de exportação né, e na mineração. a, a economia nossa está como no tempo de e dão de um cesto, né? Não, nós voltamos, nós retrocedemos, né? Eu digo que não estamos no fundo do poço, Paulo. Nós ultrapassamos o fundo do poço. É, exatamente. Né? Não estamos no fundo do poço, ultrapassamos. Estamos na fila da credenciamento do inferno, que significa convulsão social. Vamos é. entrar num processo, lamentavelmente, é. espero que eu esteja equivocada, de convulsão social. Porque daqui a pouco, aquele desempregado, aquela desempregada, que tem criança para sustentar, que tem família para pagar, conta para pagar, ele vai se ver numa posição tão desesperada que ele vai a rua, vai começar a saquear supermercado, vai começar a entrar em choque, porque vai acontecer isso em função da pressão violenta que está ocorrendo. É, você vê os bancos comemorando juros estratosféricos com balanços é, é, de, de sucesso, enquanto a população está endividada, desempregada, desalentada, sem a economia desenvolvendo. Agora, o modelo desenvolvimentista que está aí colocado como vamos desenvolver, é de antes da ditadura militar, hein? Que na ditadura ainda tinha uma perspectiva de alguma coisa. Não que ela fosse boa, porque ela nunca foi. Mas pelo menos haviam alguns técnicos que enxergavam a indústria como um parceiro no, na empregabilidade. Nós estamos num século de antes. Ué, aliás, antes de Dom Pedro, né? Antes da. Pois é, de né? Dom João VI. De Dom João VI, exatamente. O que, que acontece com o problema da. E, e, e, e Maia, né? De uma submissão total, absurda, né, aos Estados Unidos, já acabou a soberania do país. É, mas essa, essa submissão a gente já vem cantando há muitos anos, é. há uns 20 anos, por conta de uma questão de recurso natural. A Europa e os Estados do Norte já tinham esgotado suas reservas hídricas. Esgotaram porque contaminaram, porque é, exploraram a exaustão, os cânions estão secos, se você ver fotos dos cânions, que, no passado eram enormidades de água estão secos né eles têm catástrofes naturais constantes e por conta do, do grau de impacto da industrialização no seu território inclusive com fracking que é fratura hidráulica que é para tirar água Lá do subsolo e puxar essa. tirar água não, o gás lá do subsolo e esse e maquinário acaba contaminando os lençóis freáticos, gente, né? Ele está puxando gás de lá de baixo, lá de baixo da, das entranhas. Então, o que que acontece? É necessário para os países da Europa e para os países do Norte garantir o suprimento de matéria-prima. O que, que é a matéria-prima? É a água, a energia e os recursos naturais, que nós chamamos de recursos naturais estratégicos. Então, a América Latina ela é rica em recursos, como a África foi, aliás, né? E ainda é, tem alguma coisa, mas a África foi totalmente saqueada, saqueada por conta dos recursos naturais estratégicos. Então, a América Latina é, o mais, é, o, é o, a fronteira ainda a ser explorada de recursos naturais estratégicos. Nós temos na América Latina o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo, que é possível você tirar água potável, água, água de qualidade para poder consumir. E temos agora o Alter do Chão, que agora é chamado de novo o Saga, né? o, o, a água da Amazônia, que está embaixo da região amazônica, que poderia abastecer o mundo aí por mais não sei quantos... Mil anos, não sei quantos anos, 365 anos, por aí, se estima. Só que o alter do chão, ele é muito mais importante pela sua qualidade biológica de manutenção do, do respirador da terra e das florestas, do que para consumo. Como os países do norte têm sempre, com seus aliados, a tecnologia de ponta, não é difícil que eles queiram explorar o, esse, esse aquífero e tomar conta dessa água, né? Um povo só é soberano, quando ele administra a gestão hídrica. Do contrário, ele será refém de qualquer outro povo. Porque se eu tiro a tua água que você vai beber, você morre de sede, você morre de fome. E é o que está acontecendo com a América Latina. Por isso que estão tão por, focados em por, commodities agropecuárias e toda, mineração. Por toda a parte está havendo a guerra por água. É, e a outra coisa, e... você não planta sem água e não planta sem sol, e o Brasil, a América, a América Latina, ela tem a combinação da biomassa, que é água e sol. A água e sol produz a matéria-prima, a matéria-prima é o açúcar, é a soja, é o milho, é o feijão, ou seja, eu chamo de matéria-prima porque essa, essa commodity agropecuária ela está em estado bruto, em matéria. Ela não foi industrializada ainda. É o que nós exportamos. Só que nós exportamos o suco de laranja in natura, sem nenhum conservante, nenhuma grama de açúcar para a Europa. A Europa reprocessa esse suco de laranja e vende com a marca Made in Italy para o Oriente Médio. Nós ficamos com todas as contas para pagar que é o custo dos impostos do setor primário, os riscos de produção do setor primário, o financiamento absurdamente caro do setor primário, porque a nossa agricultura não é subsidiada, como é a agricultura estadunidense, e como europeia, é a europeia. Tá? O nosso, eu vou fazer aqui uma pequena defesa do produtor agropecuário brasileiro, não do latifundiário, mas daquele coitado que planta pequeno que planta, o médio pequeno que planta, e que fica endividado. Ele entrega a fazenda, o carro, a casa, para o banco, e se ele não pagar o banco, o banco arresta o bem desse pequeno e médio produtor. Tá? E ele fica endividado, e ele sai do campo e vai para a cidade procurar emprego, e não consegue emprego, e mais um desempregado na lista dos desempregos. Então nós não temos um planejamento agropecuário para o nosso país que seja sustentável, que produza uma agricultura sem agrotóxico, que produz uma agricultura orgânica alternativa, que tenha um financiamento para a posse da terra ou, ou a terra, não tenha um planejamento de terra, nós temos um problema de terra, nós temos é, muita terra na mão de meia dúzia e pouca terra na mão dos que querem plantar e colher como um movimento sem terra, que é um movimento legítimo, como uma via campesina internacional que vai crescendo, porque você está tendo latifundiários e gri grileiros tirando a pessoa do campo. Por outro lado, essa terra invade, essa, essa agropecuária danosa, essa agricultura é, impactante invade terras indígenas. Não se imaginava que chegaremos ao ponto de ter que discutir, o que era indiscutível, porque terra indígena é terra da União. É inconstitucional, Mas é com, é com a cumplicidade dos governos. Ainda ontem, eu estava denunciando aqui para o nosso público, né, o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, né, em disputa por água e terra, eles estão entrando na casa dos índios e assassinando os Guarani né, E também no, no, no norte, na, na, na área de, de, de Marajó com o, o Amapá, onde eles criam búfalo, né? o latifúndio do búfalo, dos criadores de búfalo entrando na área indígena e o índio tem aquela água limpa para pescar e para beber e para nadar. Entra o búfalo, polui toda a água e se o índio protesto, eles estão matando os atiradores, tudo lá de fuzil moderno, matando os índios para poder, o búfalo, entrar na água. É um negócio maluco, e tudo isso é com a conivência dos municípios, dos prefeitos, das polícias locais. A polícia local protege hoje o jagunço, é um absurdo o que está acontecendo aí. E essa fronteira agrícola predadora e genocida né, é o modelo de desenvolvimento que eles querem prosseguir. Não precisamos parar com isso, não é? é e o que está acontecendo em Minas Gerais com aquelas enchentes que estão destruindo, Belo Horizonte inundada, aquele impacto, é, tem dois fatores. O primeiro, o primeiro deles não é mudanças climáticas, não é. É também, mas ele não é o principal fator. O principal fator é a exploração de minério em Minas Gerais e o assoreamento dos rios, porque a exploração de minério faz com que o leito do rio se transforme num asfalto. Essa água deveria migrar, ela deveria ser absorvida pelo lençol freático e para baixo. Essa água não desce. Experimenta, experimenta não limpar a calha da sua casa para você ver o que acontece com a sua casa. Vai, far, vai formar uma fina camada de poeira na calha e essa, essa poeira vai fechar o, o, o ralo aí, da calha. Aí, e aí, vai aí ela vai pelo virar telhado. pelo telhado e ela vai inundar a tua casa e a tua casa vai virar uma cachoeira. É esse o movimento que está ocorrendo com os rios e, e toda a região de Minas Gerais, de Belo Horizonte, principalmente de Belo Horizonte. E por que BH? Porque BH é área urbana, é a área onde está toda a cidade pavimentada e não tem para onde a água correr. Ela vai correr por cima do asfalto, ela não tem permeabilidade, a água não desce, a água corre. E se ela corre, ela arrebenta e as águas são revoltosas, elas têm um poder espetacular de infiltração e de derrubar uma casa. Se tem uma coisa que derruba a casa, é infiltração de água. Derruba qualquer coisa. Né? Derruba qualquer coisa. Agora não, não tem comparação. Não tem fronteira. A água não e tem não fronteira. Não tem como segurar. Não se segura. Não se, se intervém num leito de rio. Agora, não, não, né? Você não, não pode agredir é. um rio. Porque se você fizer isso, o rio se volta contra você. Isso é da natureza, é a força da natureza. Né? E a água é a vida, né? Como você mesmo disse, sem água. Não tem vida. Não há vida. Né? E a água é uma incógnita, porque a água ela tem um paradoxo, ela é vida Não. e morte, nós somos esperança feito, e guerra. Nós somos feitos 90%, 80% de, de, água, de água. E os Não. povos beduínos Sim. têm muito respeito pela água, nosso povo beduíno <risos> cultua a água, uh, vive, <risos> o povo do deserto sabe quanto é o, o valor de uma gota de água. E, o, e a América Latina ainda, nossa cultura, os povos indígenas conhecem, os quilombolas conhecem, mas nós que estamos urbanizados, nós não temos noção do que, que significa o poder da água. né Então, no caso, voltando para a questão da mineração, Paulo, Minas Gerais, que é um queijo suíço, tem mais de 473 barragens e muitas estão em estado crítico, podem romper a qualquer momento, podem romper a qualquer momento, é, só está tendo como resposta aquilo que é, no, o, o modelo desenvolvimentista de mineração fez para Minas. Olha, minha família por parte de mãe é mineira e é triste ver que um, um estado lindo como o estado de Minas, é. rico em alternativas gastronômicas, em produção de frutas, em produção de legumes, em produções, outras alternativas econômicas, esteja centrado na mineração, na mineração que já se tirou de ouro de Minas Gerais, o que já se tirou de aço, de ferro, de Minas Gerais, é um absurdo. É um absurdo. E agora não parar de novo há, eu, o ouro, né? Quando eu era jovem, né, a gente ia lá para Belo Horizonte, de qualquer lugar de Belo Horizonte, você tinha no horizonte o Itacolomi. Era um, uma montanha maravilhosa, entende, que de qualquer lugar de Belo Horizonte, você via aquela... o Itacolodi. As mineradoras derrubaram o morro. Derrubaram, simplesmente, onde você olha ali, é uma planície. <risos> Quem, entende? É uma coisa assim, não tem respeito a nada. Não, né? e outra, esse mesmo modelo que está inundando <risos> Minas Gerais é a proposta nossa, a proposta do nosso presidente agora para as terras indígenas. Liberar a mineração em terras indígenas é uma afronta. No Equador tem constituição e lei, e eles estão impedindo de mineração. Os índios estão, os, os povos indígenas entraram com ação para impedir que se minerasse. Minerace, okay, com o processo, então isso cabe a ação judicial sim, é necessário que a gente tenha um, um, uma frente é, é, de juristas e de técnicos para impedir essa insanidade. Outra, existe uma campanha internacional a qual nós apoiamos na rede, Paulo, é importante você, a gente pegar esse ponto, porque tem a ver com a sua colocação, que é o seguinte, no, o direito à soberania hídrica é majoritário, ele é um direito do povo. E se nós decidimos que queremos água, o minério que fica debaixo da terra. Tá? E uma campanha dos nossos irmãos na Bolívia, na Colômbia, no, no, na América Latina é Água sim, ouro não. Queremos beber água, não podemos comer ouro. Tá? Então é importante sim que se tenha muito claro que quando se faz a opção por um, um recurso natural, você está impactando outro recurso natural, que é bem comum, que é a água. E sem ela eu não vivo. Eu posso viver sem ouro, eu não como ouro. Eu posso viver sem petróleo, eu não bebo petróleo. Mas eu não vivo sem água. Eu não vivo sem água. E é incompatível o modelo desenvolvimentista com a manutenção da água qualidade e quantidade hídrica necessária para a sobrevivência dos seres humanos e dos demais seres vivos nesse uhum. planeta. É incompatível. Quem vai decidir o futuro da humanidade é a água. E já, já dissemos também no, nossos movimentos israelo-palestino, com biólogos e técnicos, de que quem vai definir o território palestino vai ser a questão já está, eles já estão ocupando inclusive o Vale do Jordão, né? mas isso é tema para outra pra conversa. Outra. A gente pode depois ter uma conversa sobre pois isso aí. Vamos eh, nos ater aqui à questão do Brasil. Você eh, que é fundadora dessa Aliança RECO, né? Redes de Cooperação Comunitária, como é que funciona isso? Né? Explica aí para a gente. É, a rede ela, ela tem uma história de 1996, anterior a, a, a várias, a várias é, movimentações. Né? Ela era, a princípio, um núcleo de operadores do mercado financeiro e de alunos meus de cursos que a gente estava discutindo justamente como é que se dava as cotações, as operações no mercado de commodities. Tanto no mercado de commodities, que é ouro, metais, e na agropecuária. E depois nós fomos evoluindo e entendendo as questões sociais, as questões ambientais, os impactos do sistema financeiro sobre as operações é, econômicas né? e tomando consciência de que o modelo que estava ali posto na mesa das operações financeiras não atendiam, não atendiam ao, ao que nós chamamos de é, crescimento econômico a ideia de crescimento econômico, então você via uh, os juros crescendo de um lado, mas não se via a empregabilidade e a sociedade sendo atendida do outro. E aí, com o tempo, nós começamos a abrir essa rede para a participação de outras, outros profissionais, até que a gente chegou à conclusão que era, tinha que ser uma rede mais ampla, mais aberta, na qual a gente pudesse discutir uma economia, o financiamento de projetos socioambientais, como que esse financiamento poderia ocorrer e a participação da sociedade nesses debates. Nesse momento a gente entendeu o seguinte, que quando você fala de financiamento, a população precisa entender como se dão os mecanismos financeiros e qual que é o jogo de finanças para poder decidir, inclusive, questionar se aquilo é bom ou ruim para a sociedade, se aquilo é viável ou não para a sociedade. E a rede ela começa a nascer desse, desse movimento e a crescer nesse sentido. Hoje, a, a RECOS, é, ela, primeiramente, ela foi uma ONG por 15 anos. A gente decidiu é, encerrar a pessoa jurídica e deixá-la como rede aberta com várias outras ONGs, porque a coisa foi crescendo, crescendo, e o modelo de ONG já não nos atendia. Nem, primeiramente, porque a gente nunca captou dinheiro de nenhum fundo. Não fazia sentido ter um CNPJ. Depois, porque fica inviável manter uma ONG sem recurso financeiro e a gente procurou não ter é, nenhuma dependência de empresa ou mesmo de governo para ter liberdade de poder questionar e decidir sem ter ingerência. Já que a gente estava lidando com um tema super polêmico e delicado que é finanças ambientais. E a terceira coisa, porque a rede ela foi formando mais núcleos é, que têm capacidade maior de fala do que você ter alguns leitores ou algumas pessoas conectadas nela. Então a gente começou a crescer para outro, outro, outra direção, que é ter revistas associadas, é, parceiros como mídias, é, pautar fonte na imprensa, colocar a informação com stakeholders ou formadores de opinião, como ONGs internacionais ou movimentos internacionais. E hoje a gente congrega um grupo muito grande de formadores de opinião e de... É, mídias alternativas e também a grande mídia, porque a grande mídia bebe da nossa fonte direto. Muitas pautas que estão na grande mídia elas vêm dos nossos indicadores e das nossas informações. O que a gente procura fazer hoje é redirecionar o leitor para um site parceiro, para uma revista parceira, para uma fonte maior, porque lá ele vai poder ter mais informação, ele vai poder saber que aquela fonte, aquela revista ou aquela edição ela é confiável, como por exemplo a Diálogos do Sul, eu vou citar um exemplo para vocês, a Diálogos do Sul a gente redireciona na medida em que vamos publicando artigos em espanhol para fora e o meu, o meu parceiro lá de fora quer saber de onde veio essa informação. E ele faz questão de ter o link e a fonte original dessa informação porque hoje nós estamos sendo bombardeados com fake news. Então não interessa para ele estar tá com uma informação que não tem uma fonte confiável que ele possa entrar no site e averiguar que aquelas pessoas estão falando a verdade. Independente dele concordar com a opinião ou não. Eu não estou falando da opinião, ele pode até discordar da opinião. Mas o que ele quer saber, e esse, esse parceiro é estrangeiro, ele quer saber se aquela informação que foi colocada lá é confiável do ponto de vista da fonte original que colocou essa informação no ar. Porque hoje está impossível de você avaliar esse tipo de informação. É muito perigoso estar tá colocando uma informação mentirosa numa mídia internacional. Então, por exemplo, nós temos parceria com Právida, o, o Jornal Právida da Rússia, o site em português, inglês, russo, italiano e francês. Nós publicamos no Pravda em português, mas, mas nós temos é, parceria com todos os Právidas e o jornalista estrangeiro, ele lê, usa tradutor de texto, quem não, traduz, quem não fala a língua usa o tradutor de texto e ele acessa essa informação. Então a gente dá o redirecionamento para migrar para um site, para migrar para uma outra mídia alternativa de forma que o leitor ele possa colocar aquela mídia no seu rol de mídias que ele vai ler que ele vai acessar e que ele vai se informar e isso tem sido hoje o trabalho da aliança Records. É, nós nós tínhamos a ideia de que nós íamos ter um 40 mil associ é, membros não é possível mais porque você não carrega mais e mail whatsapp com 40 mil pessoas você tem que ter um site na internet, você tem que ter um link, você tem que ter uma informação confiável, uma editora atrás, a outra coisa a gente preza o trabalho do jornalista, a gente acha que esse trabalho tem que ser profissional, esse jornalista tem que ser profissional, é importante, porque a gente tem que confrontar a qualidade da informação, a gente precisa de que tenha um trabalho de um jornalista da mídia profissional, é, independente que é a nossa mídia principal, porque nós estamos colocando uma informação que é a contra-informação, do que está na grande mídia e muitas vezes tendenciosa. Então esse hoje é o trabalho da Aliança Rex. Nós incomodamos muita gente, mas ao mesmo tempo que incomodamos com o nosso trabalho, a gente sabe que a gente tem um suporte de jornalistas estrangeiros, de mídia internacional e de nossos colaboradores de nossa mídia aqui no Brasil. Então, Mira, a gente está vendo aí que essa economia de monocultura não dá certo, mas eles insistem, né? querem agora aumentar, creio em 25% a, a produção de álcool, né? de etanol. Diz que vão construir mais 10 usinas para fazer etanol de cana e outras 8 aí vão ser etanol de milho e até de soja. Vamos fazer uma usina para extrair etanol de sódia. Fundado um em quê? Né? Tem 100 usinas que estão fechadas, quebraram. É uma absoluta falta de planejamento. Agora eles estão achando que a China vai consumir esse, et esse etanol, mas a guerra com a China já acabou, do a guerra comercial entre Estados Unidos e China acabou, os Estados Unidos volta a vender o etanol de milho para a China. Pronto. É uma coisa assim, totalmente, né, e, e é, essas usinas vão aumentar a área de plantação de cana, de milho, grandes extensões, com sementes transgênicas, usando os defensivos venenosos, enfim, nós sabemos, né. Querem agora entrar nas áreas, em terras amazônicas, aliás, já estão derrubando para plantar cana, onde era proibido. E essas usinas estão também, todas elas, nesse plano do, do carbono, do, do comércio de carbono. Então elas todas estão agora né, em processo de contabilização dos créditos de carbono para vender. Isso aí, do nosso ponto de vista, é um tremendo engano, né? Porque, o que, que, que é Vale você explicar direitinho como é que é essa grande balandragem, eh, eh, né? Que é uma enganação, essa história do crédito carbono, né? É, essa já é uma reivindicação do setor sucrocoleiro desde 1997, quando foi instituído o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto é um acordo internacional sobre mudanças climáticas. E no protocolo de Kyoto, há um, uma cláusula, nós chamamos de anexo 12, que reconhece e institui o, o mercado de carbono. Ou seja, que um país ou uma empresa pode negociar cotas de redução de emissão de poluição. Ou seja, se uma empresa poluiu 100, a outra pode, 120, a outra pode comprar 20 dessa empresa que poluiu 80. Então, as duas vão ficar com 100. Uma poluiu 80, a outra poluiu 120. A margem de limite é 100. Então, essa que poluiu 120 pode comprar 20 toneladas da outra que poluiu 80. Então, as duas ficaram no 100. Então, é um jogo de soma zero. Nessa brincadeira de jogo de soma zero, as empresas podem trocar cotas entre si e eles evoluíram isso para países, inclusive para territórios e até para continentes. Foi o que foi determinado a, a, a, agora no Acordo de Paris, que é possível instituir essa negociação internacional entre partes, entre países. Muito bem. O setor sul crocoleiro é, considera que a produção de álcool e biomassa, biomassa é a fusão do sol com com a... Com a, com a água, juntou sol com a água, a planta, né, a cana, ela absorve sol e água, então ela passa a ter energia, biomassa é a fusão do sol com a água e a cana puxa essa energia, por isso que ela tem energia, ela faz o álcool, assim como a palma, assim como a mamona, a soja, ou seja, o milho. O, o milho, os vegetais, os chamados óleos vegetais, têm uma capacidade de absorção de biomassa muito grande e são produtores de energia. Não só a energia alimentar, porque a gente se alimenta dessa energia, mas principalmente de energia que pode abastecer uma usina, pode abastecer carro, pode abastecer uh, aparelhos, enfim. O que, que acontece? O setor sucrocoleiro reivindica como grande produtor de energia renovável, de energia limpa, de concorrente do petróleo, o seu direito de emitir créditos de carbono. Porque ele diz assim, olha, o setor petroleiro emite... É, poluição muito mais do que nós produzimos a nossa biomassa, portanto eu posso emitir créditos de carbono para compensar a poluição do outro que produziu diesel, por exemplo, a, com base no combustível fóssil. Então eles querem reivindicar os direitos de emitir créditos de carbono com projetos de mitigação, mitigação e redução da poluição. Só que isso são probabilidades, as coisas não funcionam dessa forma, porque a natureza não é uma matemática perfeita nesse sentido. Quando você produz cana, você gera impacto ambiental dessa produção. A cana pode até ser uma energia mais limpa do que o petróleo, só que ela usa extremamente água, água. Ela, ela é altamente consumidora de água. Segunda, ela acaba com a terra, ela assoreia a terra, ela é muito impactante na terra, a terra fica, quebra... fica desgastada para trás, destruída e ela tem que avançar a fronteira agrícola e ela acaba derrubando floresta, entrando em terras indígenas, a cama é que nem uma praga, então você está produzindo uma, uma, uma energia, mas com base num, num, numa biomassa que pode se tornar uma praga, que vai acabando com tudo que está pela frente. Ora, veja, se é para mitigar dano ambiental, o que, que adianta você ter uma energia renovável de um lado se você causa um dano ambiental do outro? Não, não é coerente. E o crédito de carbono não resolve o problema do financiamento. Não resolve. A ideia é de que ele vai resolver o financiamento para que as empresas consigam mudar sua matriz energética. A ideia é de que uma empresa que usa combustível fóssil possa mudar sua matriz energética para uma energia renovável, uma energia solar, e que ela possa optar por um financiamento a partir do mercado de carbono para poder fazer essa transição. Esse era o princípio do mercado de carbono, tá? No entanto, isso não é verdadeiro, porque o mercado de carbono não financia nada. Pelo contrário, ele só faz o quê? Troca títulos entre partes. Ele alimenta o ciclo da especulação financeira na medida que se troca papel de um lado para o outro. Ele alimenta. É uma grande enganação. Você compra o direito de poluir. Você compra o direito de poluir, porque veja bem, se você poluiu 80%, ou a outra empresa poluiu 120, você está comprando o direito de poluir mais 20. Então, a, a, a fundamentação jurídica desse, desse instrumento não é de redução de emissões, mas é de creditar emissões. Tanto é que o próprio nome já diz crédito de carbono. e Não é débito de carbono, é crédito. A outra coisa, agora trocaram o nome também. Toda hora eles criam um nome diferente para sair fora do estrago que fizeram. né? da conta equivocada, né? Eles mudaram o nome das coisas. Agora eles chamam de rede redução de emissão de desmatamento e degradação, né? Pagamentos por serviços ambientais, cada hora créditos de efluentes, que isso daí é para água, para esgoto, estão fazendo o mesmo modelo para esgoto, pelo amor de Deus, mas é verdadeiro. Que era o crédito de carbono, agora tem um crédito de efluentes. Que significa que você troca cota de esgoto para esgoto. Água poluída, poluição de água. Toda essa pirotecnia financeira não resolve o problema do financiamento. Vamos entender que nós estamos falando de financiamento e não de financeirização. Financeirização é endividamento. Outra coisa importante de se compreender, ninguém emite título para ninguém no mercado financeiro sem garantia. E a garantia sobre os créditos de carbono é terra, porque é a garantia real. Pode ser a terra indígena, pode ser a terra a fazenda do seu avô, pode ser o quintal da minha casa ou até o meu estado de São Paulo. Por que não? Porque do jeito que os malucos estão indo, até o Estado está mapeado como garantia real de uma operação de crédito de carbono. Isso nos remete a 2009, na operação financeira que levou a cabo o Banco Lehman Brothers, que eram um subprime, que eram hipotecas de, de residências, com o mesmo mecanismo e a mesma forma de contabilidade financeira. E nós vamos ter, então, o que chamamos de subprime, ambiental, ou seja, estamos hipotecando a terra dos nossos netos com o mercado de carbono. Daí o risco e o perigo do mercado de carbono. E quando a gente faz a crítica ao mercado de carbono, que fique claro, as pessoas dizem que nós somos contra mudanças climáticas e somos céticos e estamos dizendo que não acreditamos que seja pela ação do ser humano. Uma coisa é eu criticar o mercado de carbono, a outra coisa é eu defender que a ação climática é antrópica e quem é responsável pela mudança climática é o ser humano. São duas coisas diferentes. Então existe uma desonestidade intelectual nesse debate que está colocado na mesa e a gente tem que esclarecer que a nossa crítica não é a mudança climática. Nós já entendemos claramente que a mudança climática é ação antrópica, ou seja, é feita pelo, pelo ser humano, ela não é só a natureza, é poluição, é impacto da indústria, nós somos responsáveis pelas mudanças climáticas, mas nós estamos contestando o sistema financeiro que está por detrás tentando se apropriar de um argumento sério, de uma situação importante e emergencial que são as mudanças climáticas, para empurrar um novo subprime na sociedade, e de uma forma muito perigosa, porque se eu troco cotas entre países, esse subprime vai correr o mundo, tá? Nós estamos aqui trocando, a projetos em que se troca cotas entre o Acre e, e, e, e Chiapas no México e Califórnia, Tem um, um, o projeto está lá. Outra coisa, estão falando que Red sem emitir papel para a bolsa, que é o chamado offset, é bom. Isso também é outra mentira. O RED é ruim de qualquer jeito. Com papel em bolsa ou sem papel em bolsa. Porque o instrumento econômico que desenhou o RED tem a mesma arquitetura. E o perigo não é só trocar papel. Trocar papel é perigoso, sim. Mas é o que é menos perigoso. O mais perigoso é a chamada garantia real do instrumento. Porque é aquela que apropria o teu bem. É aquela que arresta o teu bem. O mais perigoso é o modelo que eles querem é, exato, preservar, preservar, continuar. Isso. Não é esse modelo predador absolutamente. Você creio que deu para entenderem, né? Com esse modelo não dá. A é um modelo, né? Nós precisamos mudar governo e modelo. Fiquem com a gente, contribua com o Diálogo do Sul. Através do Catarse, né? faça uma subscrição solidária, aquilo que couber o seu bolso. Se não gosta do Catarse, faça pelo Paypal, pode depositar também na conta bancária. Nós, para continuar com esse jornalismo diferenciado, precisamos do apoio de vocês. Muito obrigado, Amira. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço.